Eu sou o Gabriel Jordan do ArrobaGRDAI. No vídeo de hoje eu trago essa proposta de maquiagem pra vocês. Toda trabalhada no rosa, no céu, nas estrelas, enfim. Muito brilho, muito glitter. Puxa lá, louca. <risos> enfim, essa proposta pode ser feita pra onde você quiser. Você pode usar ela no carnaval, você pode fazer como maquiagem artística. Enfim, eu sei que eu tava com saudade de fazer make artística, então. Aproveitando que eu voltei pro YouTube, porque eu passei a semana passada inteira doente, não postei nada, né? Já quis trazer uma parada artística para vocês. E é isso aí, eu espero que vocês gostem. Se você quiser aprender, já deixa o seu like aí embaixo. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. <tos> Então, pessoal, essa primeira parte do tutorial vai ser narrada, porque é só a pele. E como é uma coisinha mais fácil e a maioria das pessoas já sabe fazer, eu tô passando um speed through aqui. Se você não tiver interesse em ver essa parte da pele e quiser aprender só a parte dos olhos e das nuvens, pule os 2 minutos e 55, porque é lá que eu mostro. Comecei contornando a minha sobrancelha, como vocês viram, e aí eu tô passando a base Soft Matte da Ruby Rose. Venho aplicando ela com a minha esponjinha molhada, como eu sempre faço. E logo em seguida venho para a base corretivo da Mari Maria Makeup. Venho espalhando com a mesma esponjinha o corretivo até ficar uma aparência uniforme e venho salando tudo isso com o pó da Adversa. Venho usando a esponjinha da Playboy para fazer o padding do pó mesmo, bem direitinho, para ficar tudo bem salado. E em seguida já venho tirando o excesso com um pouquinho de pó compacto dessa paleta Play The Contour da Luisance. Para contorno, venho usando o BT Contour da Bruna Tavares na cor Brown Sugar, venho com um pincel de pó médio. E com um pincel pequenininho, venho fazendo o contorno do nariz, puxando para dentro das sobrancelhas. Venho fazendo o recorte do meu contorno, usando uma esponjinha pequenininha e um pouco de pó. Logo em seguida, venho usando o blush da Natura, na cor bronze 47, usando o mesmo pó do contorno, inclusive. <risos> venho esfumando direitinho e eu carrego bastante no blush, tá, gente? Porque a maquiagem vai pesar muito no rosa. Logo em seguida, venho com o iluminador os Highlighter, da Ruby Rose, na cor Adorable, que é um rosinha bem sutil, iluminando o rosto. Eu acho esse iluminador maravilhoso. E basicamente é isso, gente. Vamos de volta para a parte realmente gravada do tutorial. Então, gente, eu fiz um speed through de toda a parte da pele e tal porque essa parte é mais fácil e eu acredito que vocês estejam mais interessados em fazer o olho em si e também os detalhes aqui no rosto então já que a gente já pulou toda essa parte da pele se você perdeu alguma coisa, você pode conferir os produtos usados na descrição vamos agora para os olhos a primeira coisa que eu vou fazer é vir na base e corretivo da Mari Maria pegar uma gotinha para retocar a base, ó, porque como eu não selei, ela craquelou bastante Vou fazer uma maquiagem bem simples Vou começar vindo nessa paletinha chamada Orquídea da Lodorana, Que é um quarteto de sombras E eu vou começar nesse rosa bem vivo aqui Que é o rosa mais brilhante da paleta E vou marcando no meu olho pra dar uma esfumada nessas marcações, a predominância obviamente vai ser desse rosa mas eu quero dar uma esfumadinha nele, vou vir aqui na paleta Be Fabulous, selecionar esse tom aqui de rosa bem clarinho e eu vou esfumar as bordas dessa marcação, mas não vou esfumar tanto pra não perder tanta definição Agora vamos aprofundar um pouco esses cantos externos. Vou usar esse tom de roxo da própria paletinha Orquídea e concentrar ele aqui no canto externo e no canto interno também. Com o pincel fofinho, eu vou esfumando essa parte aqui pra fora mesmo da sobrancelha, venho puxando, sem produto nenhum, tá? Só pra dar esse efeito mais snatched na sombra. Agora, naquele espaço em branco que a gente tinha deixado lá, que acabou caindo um pouquinho de fallout e sumiu um pouco, mas o que você vai fazer é usar uma sombra metálica da sua preferência. Você pode usar roxo, você pode usar rosa, eu tenho uma paleta aqui que tem várias cores, eu acho que eu vou na verdade misturar um pouco de rosa e de roxo Tendo a concentração do rosa abaixo da sobrancelha E aí você pode vir puxando até mais ou menos aqui o centro Se você ver necessidade pode ir esfumando a sombra metálica Com o mesmo pincelzinho que você aplicou o rosa antes E com esse rosa eu vou fazer uma faixa descendo bem ao centro da minha pálpebra Literalmente uma faixa E aí, novamente, vem naquele esquema, vem esfumando as bordinhas pra não ficar estranho, assim, né? E a partir dessa faixa, você pode puxar e fazer um cut. Na mesma paletinha, eu vou pegar esse tom aqui de malva e esfumando a borda desse rosa metálico que a gente aplicou, trabalhando bem em diagonal para o degradê ficar bonitinho. Se quiser voltar lá na outra paletinha e intensificar o roxo aqui do canto externo. Pode intensificar. Na parte inferior dos olhos, você pode usar só um rosinha queimado, malva. Ou até mesmo o um rosa inicial que a gente começou. Mas você não precisa fazer tão elaborado. Então é isso que eu vou fazer. Aplicar lápis de olho, cílios de postiços e já volto. Beleza, cílios colados e olhos completos. Se você quiser usar só até aqui essa parte, botar um batom e terminar a sua maquiagem, você pode. Mas... Eu não quero <risos> Vou vir nessa paletinha aqui da Queen Que é a Makeup Set Eu não gosto nem um pouco dessa paleta Mas o bom dela é que ela não pigmenta Então vou vir aqui nesse tom de rosa E o que vai acontecer nessa maquiagem de hoje É que eu vou fazer tipo Umas nuvens aqui nas minhas têmporas Só que rosa Então eu vou vir meio que manchando despretensiosamente Alguns lugares de rosa Que eu quero que tenham as nuvens E com um pincel de pó, eu vou vir nessa sombra rosa aqui, que é mais clarinha. Só pra deixar isso tudo mais difuso. Vou trazendo um pouquinho aqui pro centro do rosto e pra cima do nariz. Agora é hora da gente desenhar as nuvenzinhas. Vou tentar usar essa tinta facial branca aqui da Color Make, que eu já tentei usar uma vez e deu errado. E talvez dê errado de novo. Se der, que pena, né? Mas enfim, eu vou vir um pincel língua de gato bem pequenininho tentando desenhar ela. Vou vir um pincel de batom que eu acho que dá mais futuro. Olha só, fiz a primeira nuvem de várias outras que eu vou construindo por aqui, então o truque é você vir marcando os cantinhos arredondados da nuvem e depois vir esfumando a parte inferior dela pra ficar com esse degradêzinho, sacou? Vou repetindo essa mesma técnica pelo resto do meu rosto e vocês vão assistindo aí pra ver como é que fica. Olha só, já fiz quatro nuvenzinhas Eu acho que eu devia fazer quatro do outro lado também Mas, poxa gente, tá ficando bem legal Tô gostando Então, eu fiz quatro desse lado e três desse Acho que eu vou fazer só mais um aqui Mas eu vou fazer bem pequena também, igual essa Agora, só para reforçar os detalhes, eu vou vir no um pincel de delineado, na mesma tinta ainda, só reforçando os detalhes nos cantos superiores de cada nuvenzinha. E agora, para complementar toda essa situação aqui que a gente fez, eu vou pintar mesmo algumas bolinhas e algumas estrelinhas em volta dessas nuvens, só para complementar mesmo toda a situação. Beleza, fiz várias bolinhas e agora eu vou fazer alguns riscos em X ou então em cruzinha pra simular estrelinhas brilhando, sabe? Gente, eu tô bem, bem satisfeito mesmo com a maquiagem até agora Eu tô pensando seriamente se eu adiciono alguma coisa a mais, algum glitter, não sei Vou reiluminar o meu rosto agora porque o iluminado já ficou fraco em algumas áreas E qual é o babado? Vou misturar dois iluminadores iguais, da mesma linha que É o Ruby Rose Glow Glows Highlighter Só que um é na cor Pretty, que brilha rosa E um é na cor 3, que é o Adorable, que brilha dourado O fundo da minha pele é amarelado e a maquiagem é rosa Então vai ficar legal se eu misturar os dois Para os lábios, eu tô entre o tom Luciane da Bruna Tavares ou o tom 53 da Max Love Mas eu acho que o da Max Love vai combinar mais Então, gente, a maquiagem praticamente é essa Se você quiser, você pode parar por aqui Mas como eu quero um efeito maior e mais brilhante eu vou pintar essa parte aqui do meu rosto daqui pra baixo Então eu vou fazer um time-lapse Porque essa parte, basicamente, é só repetir o que você já fez até agora então, vou deixar vocês assistindo. Então gente, pintei várias nuvenzinhas e fiz o shading nelas no meu colo E o que eu vou fazer agora é vir esse pó facial da Playboy Que ele é meio rosado e ele tem glitter E basicamente o que eu quero fazer é selar toda essa área do meu colo com esse pó com glitter E por fim, eu vou vir nesse glitter aqui que se chama Shine Glow da Face Beautiful, número 22. Só jogando por cima porque, né, já estamos aqui e vamos terminar. Também vou fazer a mesma coisa com o glitter número 18 da Face Beautiful também. E é isso! Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado desse look. Nossa, demorou horrores, eu comecei a gravar, às 11 horas da manhã e agora já são tipo 3 da tarde. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo, isso é muito importante pra avaliar aqui o canal. Olha só como essa maquiagem ficou incrível, eu amei essa proposta das nuvenzinhas e do rosa e tal. Enfim, né, porque eu amo maquiagem rosa, todo mundo sabe. Não se esquece de comentar o que, que você achou e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de me seguir no Instagram e no Twitter em arroba